E saudação internauta, seja bem vindo, eu me chamo André e você está no Obliterando jogos, hoje vamos continuar com Aladdin para Master System. Essa já é a parte final, se você perder alguma coisa, você pode conferir a playlist correspondente. Desgraçado! E agora, a fase mais difícil do jogo. Vamos lá! MISERÁVEL.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 E olha o IHE! E agora, a batalha final. Vamos lá. Ah! <risos> Caiu o sabre em cima. What I say? Toma! Uh oh oh. Moleque. É isso aí. Vamos ver o final?